Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, a alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre um box aqui do America Express Gold do Santander, sem anuidade para sempre, vitalício. Vocês estão vendo aqui um cartão Gold do Santander, e esse cartão eu cancelei ele, devido a tentativa de fraude na Amazon.com, aquela época estava rodando aí, várias tentativas de fraude, eu deixei cancelado esse cartão correndo, né? Não, não houve a fraude e eu pedi um novo. E aí eu quero mostrar para vocês, abrindo aqui esse é, cartão para que vocês conheçam, tá certo? De antemão eu vou abrir aqui com vocês. Vou puxar aqui essa esse lacre, né? Aqui fala para puxar de cima para baixo, né? Então nós vamos fazer isso. Para que vocês vejam direitinho eu vou deslacrando aqui, ó. Pá, pá, pá, ó. Vamos, eu quero fazer bem certinho para vocês verem como que eu vou deslacrar aqui. Então, ó. Só que eu tenho que tomar cuidado com o cartão tá aqui dentro. E é mais ou menos é esse modelo tá aqui na na mesa, né? Então deixa eu ver se, Aqui, ó. Então você abre de cara, ó, abri com vocês ao vivo, hein? Aí tá isso aqui, ó baixa o aplicativo AMEX, né? Porque é um aplicativo diferente, não é no Way, tá? Ele não tem a, a utilidade do Way. Santander.com.br barra Santander Amex tem as informações deste cartão. E aqui tem esse, esse material. Deixa eu tirar esse daqui também. Para vocês verem. Aí tá lá, a Max, bem bonita essa parte aqui, né? América Express Santander, uma parceria pensada para você viva essa experiência única. América Express, não viva a vida sem seu. Não viva a vida sem o seu. América Express Gold Car. E aí atrás, essas informações. Agora, aqui na frente, quando você abre o encarte, ele mostra benefício da América Express. Mais conveniência para o seu dia a dia, tem acesso a parceiros benefícios, seguros, além de descontos especiais. Programa de pontos a cada um dólar acumula 1,2 pontos que nunca expiram no programa Esfera. E tem acesso também a parceiros exclusivos no Membership Rewards, conforme é, conforto e tranquilidade seu cartão possui. Seu cartão não possui o um limite pré estabelecido. Mas não é verdade o limite aqui é R$ mil reais só que eles mandaram tá e logo aqui tá o cartão agora aqui se assim, deixou ver se houve alguma mudança eu, vou, eu quero ser o primeiro lógico né deixa eu ver se teve mudança nenhuma mudança é exatamente o mesmo cartão então eu vou deixar esse aqui esse eu vou guardar aqui porque é exatamente o mesmo cartão tá então o que vai acontecer esse cartão aqui deixa eu arrancar aqui para vocês verem então só para vocês saberem é, esse cartão vem assim tá vendo ele é esse modelo aqui, ó. esse cartão aqui, tá? o Danilo está dando um zoom para vocês, esse daqui é o encarte, Eu vou deixar aqui o encarte aqui, para ficar assim ilustrando, e esse é o cartão American Express Gold Card do Santander, ah, o limite desse cartão é 8.000. A pontuação dele é 1.2 a cada um dólar gasto, que nunca expiram através do Membership Rewards e Esfera, né? Então ele passa eh, os pontos para o Esfera direto, mas tem os parceiros Membership que também aceita esse, a pontuação desse cartão, tá? Vai ligar na Esfera, por exemplo, pedir, transferir para o Bonvoy, por exemplo, né? Um exemplo, tá? De pontos para o Bonvoy. Bem... O que mais que tem no aplicativo Amex eu vou mostrar para vocês. Essa tela que vocês estão vendo é a tela principal do aplicativo, tá? Dá uma olhadinha. Aí você observa que ele tem lá a opção consultar cartão online, que é gerar um cartão virtual. Cartão adicional, você vai clicar aqui e vai solicitar o seu cartão adicional. para saber qual é o limite do cartão, você clica em cartão adicional. E na opção gostaria que seu cartão adicional não tivesse limite de crédito para estabelecido. Então nessa parte aqui, quando você colocar que você gostaria ou não gostaria, eu tô mandando para vocês aqui a tela, você coloca aqui não, e aí ele vai abrir para você aqui o limite do cartão disponível, tá? Então, no caso meu, que eles disponível não, o limite que eles me deram é de 8 mil reais, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, o limite que eles me deram foi de 8 mil reais. Então, teoricamente, o cartão tradicional tem 8 mil, o seu cartão o limite é 8 mil reais, porque o limite é compartilhado, tá? Aí tem o toque um token da web para você é, gerar ali para entrar pela internet, habilitar o uso no exterior caso você queira viajar fora do Brasil e também perda e roubo do cartão é aqui que você vai fazer. Deveria ter bloqueio do cartão para deixar bloqueado, né? Para ter maior segurança para a gente, mas o Santander não fez isso ainda. E aí vocês estão vendo aí um real, Amazon.com, Amazon.com, dia 4, né? É, tentaram fazer uma compra dia 28 de dezembro, no horário noturno de um R$1,00 para dar o golpe né, na Amazon através do cartão American Express, mas rapidamente eu cancelei o cartão. Né? Quando eu recebi a mensagem aqui eu já disparei cancelamento urgente desse cartão, tá? E aí comigo não tive, não tive nenhum problema. Então essas são as possibilidades aqui de informações no aplicativo. E no menu tem lá o cartão, American Express, alterar vencimento, consultar senha, desbloqueio do cartão, habilitar no interior e e roubo de cartão. Então, são as funções que o American Express Gold tem para você do Santander. Tá aí para vocês um box aí do nosso cartão American Express Gold Card do Santander através do Santander. Esse cartão eu solicitei na época da que tava estava começando a pedir o cartão e por incrível que pareça eles deixaram com o cartão vitalício para mim, sem anuidade para sempre. Tá? Agora, quer saber mais benefícios desse cartão? Vamos entrar no site então que eu acabei de falar para vocês. Aí ele abre realmente a página. É, que eu estou mostrando para vocês a página aí realmente você pode solicitar o cartão e aí eu vou falar para vocês o benefícios que o cartão tem veja na tela do vídeo o cartão é sem limite pré-estabelecido, mas eu mostrei para vocês como que você encontra o limite tecnologia por aproximação contactless, pontos que nunca expiram no programa Recompensas 1.2 pontos Membership Rewards a cada dólar gasto acesso em parceiros exclusivos do programa Membership Rewards pelo Esfera aproveite o benefício exclusivo durante sua viagem, encontre reservas na VIP, aeroportos Através do Lounge Bound, através do Lounge Bud, ofertas exclusivas em restaurantes, mercados, lojas, compras, em benefícios como viagens, desconto 15% em aluguéis de carro pela Hertz, no Sixt com Gold SIXT Card, tem direito a diversos benefícios exclusivos, como até 10% de desconto em aluguéis, balcão de atendimento exclusivo, acesso gratuito ao estacionamento, upgrade sem custo, pontos bônus em programas de participantes, em programas de participantes. Serviço de motoristas adicional sem custo para aluguel realizado nos Estados Unidos. Ganhe um presente no seu aniversário pela Hertz, tá? Acesse a sala VIP através do LoungeBud, com mais de 130 salas VIP espalhadas em 58 países. Faça o download do aplicativo LoungeBud, é, visite o loungebud.com.br, loungebud.com e compre seu acesso à sala VIP por 25 dólares, tá? O cartão você vai pagar 25 dólares. É, no Membership Rewards, aqui ele mostra as informações, mas o Amex Santander, ele joga para o é, Esfera, tá? E seguro de despesas médicas, aqui tem os valores e tal. Serviço de consulta médica virtual, seguro de acidência, acidentes em viagem, inconveniência de viagem, translado médico, é, remoção médica, tra, translado de corpo, repatriação funerária, regresso sanitário, repatriação médica. Seguro de aluguel de carro, até o valor de 50 mil dólares, assistência referencial em viagem, proteção de compra e os demais benefícios do Amex através do, da cobertura é, da seguradora da Amex aqui, tá ok? A Polix corretora, ok? Então são os benefícios que o Gold Card Santa Maria tem, vários benefícios top aí para vocês também, e o bom é que os pontos nunca expiram e a pontuação é 1.2 por dólar gasto. Anuidade vitalícia, sem assim, anuidade para sempre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, no inbox, aqui, e o manual completo deste cartão, América Express Gold Card, aqui no nosso canal Cartões de Crédito alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, caso queira pedir esse link, Clique aqui nesse link do nosso blog, vou deixar aqui em cima a nossa página de informações do YouTube. Você clica aqui, o Dani está mostrando para vocês como que faz. Clique aqui, tem lá o link do blog. Clique no blog e vai abrir a página para você solicitar o cartão América Express Gold do Santander ou Platinum Card. Vamos para os abraços, então? Dom Moreno Romero, um grande abraço! Fabrício Silva, um grande abraço! Paiva Júnior, um grande abraço!